Em frente a um colégio municipal e adolescentes saíram desse colégio, me avistaram com a camisa do Brasil e com a bandeira do Brasil. Essas adolescentes olharam para mim e começaram a cantar uma música: Lula, ladrão, roubou meu coração. Nesse momento,